Começando mais um Cine Mostarda! Ah, rapaziada! Estamos aqui hoje, eu, Adrian Lemos, do meu lado direito, Mateus Meninão, e do é. meu lado esquerdo, Everton Kozalski. É, uhum. é nóis! Nice. Hoje, galerinha, a gente vai falar de um filme hum. chamado hum. CHAP! É um filmão. É. Quem assistiu aí, Elysium, Distrito 9 vai reconhecer que é, é o mesmo estilo de filmagem, é a mesma pegada, né? até porque é o mesmo diretor, é. <risos> então é a mesma pegada, é, o diretor Neil Blomkamp, é é ah, né? meu, é um filme legal, cara, eu acho que vamos curti por aí, é show de bola, é um robô, que, Gangster, é, inteligência artificial, é, na verdade ele é um robô criado para proteção, e depois esse robô ele é usado ele acaba sendo descoberto por algumas pessoas e ele passa a ser tipo, uma espécie de criança e ele começa a aprender a lidar com o um ser humano. Né? É, Eu achei super bacana é, isso. Ele, na né? verdade, ele não vai ser um robô que é um robô comandado. Ele vai ter inteligência própria. Ele começa a construir a sua inteligência. É. Meu, isso aí. Cara, é, é um é. filmão, só tem ator da hora, só. o Vincent, que é um dos criadores dos robôs em isso. si, né? Que é o Hogue é. Jackson. É o Hugh Jackman. Hogue Jack. É, esse aqui é de gigantes de aço. Hunter o Hill, Hill Jack, oh, Jack. Ah, mano. É é. Bom, quem, quem não sabe quem é o cara é o Wolverine. <risos> Né? X-Men, gigante de O cara que fez o musical Os Miseráveis, que eles não sabiam. Não sabiam. É muito bom, cara. Muito, quem bom. assistiu sabe, ele canta muito bem. É isso aí. Luta pra ganhar. Quem são os outros atores também? Tem o, o, um dos atores que faz a maior parte da interação com o Chap, que é o Guion, uhum. que ele é interpretado pelo Dave Patel. O Dave Patel, pra quem não sabe, ele é o ator que interpretou o, quem, o que menino sim. lá no Quem Quer Ser Um Milionário. Sim, é. É. exato. É. Muito da hora esse filme também, que aí tem que ficar recordando de coisas que aconteciam com isso. ele ao decorrer do jogo e aí é. ele tinha que passar Filmou por também. dezenas de... De, provações. de provações. E o Chevy, <risos> quem que tá bem. interpretando o Chevy, que é um CGI, né, no é, caso? É, um CGI é. excelente, Digo de, de passagem. Excelente, né? Muito bem feito. É, da é. hora, é. demais, demais, É, demais, é. Né. é. o Chartocouplei. Ah, nada mais, nada <risos> menos, pra quem vai lembrar quem esse cara, é o piloto maluco do Esquadrão Classe A, coloca aí vai saber quem é, é esse cara aí, ele é louco mesmo, ele tá fazendo o CGI do CHAP e pelo que nós vimos, além, além do CHAP assim, além louco. do Esquadrão Classe A também, ele acabou interpretando aí o Elysium. E e e e o Vision, e Malévola, Malévola né? também, cara. É, é, o um diretor bom. fez meio que é aquele... Quando o treinador pega do ex-time do pão, que ele sai com outro time, ele leva é um, uma bancada de jogador. É, é, é bom esse aí. Uma é coisa é interessante também, sobre o diretor, que ele é sul-africano. É, é, cara, eu achei isso bacana também. Aí, a, grande cara, maioria, é... a grande maioria, grande maioria da, de diretores, assim, já hum, é, é, é. Formado é, ali mesmo nos é, Estados fica... Unidos. E, pois é, interessante. É muito bacana. pessoal Até o filme, o 9 que ele dirigiu, cara, é um filme de baixo pressionamento. Mas é um filme Mas bacana. É um filme bom. É, é um, é um filme, filme bacana. Bom, é, um filme é, um filme filme é um filme bem feito. feito. Exato. foi é muito bom. Filme... Filme... É o Espírito é 9. Particularmente não achei, não. Eu vou ter que descobrir. Parece o um máscara, sabe quando o máscara vira bacana? Vamos lá. Vai. É isso aí, galera. Cara. O, o Meninão é o nosso Deadpool. É o cara que quebra, que quebra a quarta parede. A quarta parede. <risos> Esse é o Meninão. que estreia o filme? Esse filme vai estrear no dia 16 de abril. Exato. No um cinema mais Próxima próximo quinta-feira, é, né, É, no é, é. outro lado da rua aqui que não é, tem o cinema do tu Qualquer shopping hoje em dia, compra um o ingresso antecipado porque vai dar fila pra caramba. Ai, eu acredito que vai dar Só fila. Só pra falar. <risos> é. Cara, é. é legal, vale a pena, dá uma conferida, é. a gente é. também vai assistir. Pessoal, vocês não podem deixar de acompanhar no próximo vídeo, que no próximo vídeo a gente vai falar quem ganhou a promoção Avengers, hum. mostrar da Avengers. Exato. E já adianto, nós temos ou hum. uma surprise. mistérios uma surpresa cara eu vou falar muito oh, eu, não não vou. <risos> eu não tenho nem palavras não tenho nem palavras <risos> olha, dá até, dá até uma coceirinha, um arrupio eu, eu tenho que diferente. sempre agradecer o nosso amigo Anderson Macedo é que... Anderson Macedo, cara, você é do baralho é. cara, ele é, é, é. é excelente cara. é do baralho, cara ele é, é, eu é excelente cara Pessoal, não podemos deixar de falar das nossas redes sociais. Tem que se inscrever, galerinha. Tem que se inscrever, tem que mandar e-mail, tem que encher o nosso saco. Enche, né? enche o nosso é saco. É porque só vocês encherem o nosso saco a gente vai saber o que vocês querem, Sim. Né? O a gente tá falando de errado, falando de certo, críticas é. construtivas e destrutivas, né? também. Porque é passado, recente, o pessoal... Nós recebemos uma, uma crítica, sim. sim. <risos> Sinceramente, muito obrigado. Valeu. Só assim sim. nós podemos melhorar. Exato. Isso é um fato. Pra fazer o melhor pra você. Sim, Se quiser mandar um e-mail pra gente, é sinemostrada.com. Exato. Certo? No uhum. Twitter. Nosso twitter é twitter.com barra Ciro Mostarda ou se você quiser mandar mensagem direto pra gente é arroba Ciro Mostarda E o facebook, menino? Facebook barra Ciro Mostarda ah, ah, tá tá, tá. tá, tá. <risos> E também se inscrever no canal se do se Youtube Se inscreve aí no inscreve, nosso é. canal Se inscreve, Dá deixa um o curtinho. seu comentário uhum. E só lembrando também, galerinha, mande o um review que vocês querem A gente vai falar o review Exato. comentado, a gente vai falar dos filmes comentados Então assim, de tudo que nós já falamos pra trás aí assistam, comentem aí no comentário, ou mandem para o nosso nosso que a gente vai falar o seu review aqui ao, vi ao vivo, não, né? gravado é. aqui para vocês, Tem quem Entendi. sabe, cara. quem <risos> sabe um dia, certo galerinha, é isso aí, é isso aí, se você estiver assistindo pela primeira vez, exato, é. mostarda para vocês, curte aí, já assistiu até agora, curte aí, valeu, <risos> um abraço, valeu galera. I brought you into this world. A machine that can think and feel. That's it. Come. Come. Give me a little, buddy. like a child. It has to learn. Your name? Chadby. B. Anything you want to do in your life, you can do. Mm. Write poetry, have original ideas. Wow. People are always fearful of something they don't understand. The problem with artificial intelligence is it's way too unpredictable. You know what's a black sheep? No. It's like when you're different to everyone else. Of us, so much more than I could ever imagine. We're gonna make you cool and tough. Don't laugh, I'm being cool. This robot, he's got to be removed. He's just a kid. It could be the next step in evolution. I am consciousness, I am alive, I am Jeppy.